Olá pessoal, tudo bem com vocês? R&R na área, mais uma vez aqui, né? É... Cumprindo um compromisso que eu tenho com você de fazer uma análise da prova, das provas, quando acontecem e agora não é diferente com o 15 região que aconteceu no último domingo, a prova, que foi um nível de prova alto, tá? Uh, principalmente em processo de trabalho, as provas de processo de trabalho de todos os cargos eu considerei elas de um nível mais elevado. Mas algumas direito de trabalho também foram mais enjoadinhas, mais complicadinhas. Mas tivemos questões também dentro do esperado, dentro do razoável, questões dadas em aulas, né? Então, nos materiais, nas revisões. Então é claro que a gente conseguiria chegar, sim, a à... resposta. Mas isso não impede em afirmar que foi uma prova mais trabalhosa, uma questão atípica da Fundação Carlos Chagas. Só que ela confirma o que eu falei, quando teve o de São Paulo, na semana passada. Que as provas não seriam iguais. Loucura você achar, ó, a prova TRT 15 vai ser igual ao TRT de São Paulo. Eu falei isso para vocês. Pode pegar o vídeo anterior aí da correção do TRT de São Paulo, que você vê quando eu falei isso. Não vão ser iguais. São outros institutos, outro tipo de prova. TRT de São Paulo, é, segundo segunda região, abordaram férias até, até, até perder de vista em todos os cargos. Aqui não teve nem questões de férias, né? Só um basiquinho lá de férias. Então, quer dizer, as provas não são iguais. Seria uma viagem. Tá aí. Confirmou isso. Então quem ficou nessa ideia, vai ser o mesmo tipo de prova, realmente não fez uma boa prova, né? Quem foi lá e viu, não, RR tá certo, vão ser outros institutos, outra pegada, se deu muito bem, tenho certeza disso. Mas vamos lá, vou pegar aqui no meu canal do YouTube, já quero te fazer um convite que você faça, dê uma like aí, por favor, no, no, no, nesse vídeo, se você gostar, é claro, dá um likezinho, compartilha com os amigos, quem puder. E eu vou comentar todos os cargos em vídeos separados, como eu sempre faço na, nas provas, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para comentar a prova de técnico judiciário, área administrativa, TRT 15 região, repito. Então, se você não fez, se você fez esse certame, você tem a prova do seu lado aí. Que você já pegou, já conferiu o gabarito né, com a banca. Agora você vai revisar comigo e ver se tem possibilidade de, de algum recurso. O que não tem, qual o seu cargo, eu não sei. Se você não fez essa prova, que é utilizar esse vídeo como uma revisão, né, como um aprendizado, que é muito bom, vai no meu site, rogeriorenzete.com.br, que eu tenho a prova lá comentada e com os fundamentos. Então, tem um materialzinho, igual está na minha mão aqui, com toda a fundamentação de todas as questões. Tá? Então, só clicar lá, é gratuito, não vai pagar nada. É gratuito, vai no meu site, rogeriorenzete.com.br. Clicou lá, análise da RT 15ª região, você vai ter o download para pegar a prova, as provas comentadas, com gabarito comentado. Tá? Fundamentado também, óbvio. Tudo bem? Então, embora Sem mais delongas, prova de noções de direito do trabalho, que de noções não tem nada, técnico, judiciário, área administrativa, repito. Aí, quando eu for dar o gabarito, eu vou falar qual é o meu aqui, a ah, depender do tipo de prova que você tem aí, você só confirma isso, para não falar seguinte, não, se eu marquei diferente, não. Veja qual é o seu tipo de prova. Primeira questão, direito do trabalho, envolvia o tema de prescrição. É muito batido, tema, tema que a gente fala bastante, e eu não me surpreendi em nada aqui, porque o pessoal falou assim, Ai, caiu prescrição total, prescrição parcial, é só pegar nosso curso teórico. Eu até coloquei lá no meu Instagram, no domingo mesmo, veja lá no meu Instagram. Tem lá, eu faço um quadro, falo um, dissecando o tema e exemplificando com todas as súmulas, OJs possíveis, tudo isso lá no material. Então, para mim, sem surpresa. Então, vamos embora. Item 1. O direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração, é contado do término do prazo do período concessivo. Ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho perfeito. É o artigo 149 da CLT. O prazo prescrito das férias é contado de quando? Quando termina o período concessivo, se o contrato está em vigor, ou se houve terminação do contrato de trabalho. Aí repete a regrinha da prescrição prevista na Constituição Federal. Artigo 149 da CLT, item 1, perfeito. Tá? Vou comentar. É, rapidamente, não é uma coisa tão detalhada, não é uma aula, tá? É só para a gente bater um, um papo e fazer uma análise da prova. Item 2. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrente da observância pelo empregador dos créditos de promoções, promoção estabelecido em plano de cargos e salários, a prescrição é parcial, pois a lesão é sucessiva se renova mês a mês. Perfeito. Súmula 452 do TST, falei muito isso no curso teórico, prescrição parcial, a lesão se renova mês a mês. Essa é a ideia básica aqui. O item 2 está correto também. Item 3. Para o empregado urbano ou rural ingressar com reclamação trabalhista, deve-se observar o prazo de dois anos contados da data da cessação, terminação do contrato de trabalho. E serão abrangidas as vés pretendidas imediatamente anteriores a cinco anos da data do ajustamento da ação, certo? o pedido de danos morais, que abrange apenas os últimos três anos, errado, incluindo também o pedido de danos morais. Esse é o entendimento jurisprudencial está errado. Não vou excluir dessa regra de prescrição os danos morais, inclui sim, aplica-se a mesma prescrição para os danos morais. Eu não vou aplicar a regrinha de prescrição civil aqui nesse caso, então o item 3 está errado. Correto só, itens 1 e 2, gabarito letra D de dado. Na minha prova, gabarito letra D de dado. 1 e 2, corretos. Então você veio pela sua prova aí, onde está o item 1 e onde está o item 2. Tudo bem? Tranquilo? Ó, não falei no início, deixa eu falar rapidamente também. Vou deixar aqui embaixo no descritivo desse vídeo. A minha lista de transmissão. então fazendo um convite para você que é passado da minha lista para receber dicas, notícias, promoções, tudo que acontece, um direito no processo de trabalho, lá no RR Recursos. Só pedir para ser adicionado na minha lista de transmissão, que eu adiciono você na maior brevidade possível. Próxima questão, de número 48, que diz assim, na minha prova. No tocante ao adicional de insalubridade, considere. Vamos lá. O item 1 fala assim: Rose trabalha em uma fábrica têxtil exposta a ruídos e utilizando protetores auriculares do tipo plug. Restou comprovado por meio de laudo técnico que os equipamentos de proteção individual (EPIs) eliminaram a nocividade do ambiente de trabalho. E aí, Ó, o comando da questão que é assim, de acordo com o entendimento sumulado do TST, será devido adicional de insalubridade para, para quem? Para ela vai ser devida, para a Rose não vai ser, porque foi eliminada a nocividade. Você lembra? O adicional de insalubridade, periculosidade, são salários condição. Cessada a causa, acesso adicional. Com o uso do EPI, a causa cessou. Aqui é muito nítido isso na questão. Se a causa cessou com o uso do EPI, então arroz não fará jus ao adicional de insalubridade. Artigo 191, inciso 2 da CLT. Item 2. Se o mar é repositora de iogurtes em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente saindo e entrando da câmara fria durante a jornada de trabalho e aí ela vai ter direito ao adicional o aquecer o mar vai algumas pessoas me mandando mensagem assim nossa o fundamento fundamentou esse item 2 foi mãe foi nr 15 renzetti hum, poderia ser mas não foi nr 15 não você responderia essa esse item 2 com a o próprio súmula 438 o tst o que, que faz súmula 438 o empregado que trabalha em ambiente artificialmente frio Ainda que não seja no interior de câmaras frigoríficas, vai ter direito ao mesmo intervalo que quem trabalha no interior de câmara frigorífica. Beleza, isso a gente já tinha. Com a NR você vai complementar apenas, aqui só para você lembrar, que ela teria direito ao adicional de insalubridade. De fato, aqui a FCC puxou pesado, né? Não precisava disso, mas tudo bem, né? O parágrafo único aí do artigo 253 traz isso aí como uma como uma uma questão que envolveria, sem dúvida, o adicional de insalubridade. Beleza? Então, Silmara vai ter direito, o item 2 está correto. Item 3. meu auxiliar de limpeza em período de. em prédios com 10 escritórios, trabalhando no período noturno e recolhendo o lixo de cada unidade, inclusive dos banheiros e das cozinhas dos consultos comerciais, que possuem cerca de 30 metros quadrados. Não é responsável pela limpeza das áreas comuns do edifício e nem de banheiro público, situado no térreo do edifício. E aí, a um vai ter direito? Bato muito isso com vocês, a gente conversa muito é, com essa, nessa, em relação a esse ponto aqui que envolve a súmula 448 TST. Se eu limpo, até coloquei também isso no meu Instagram lá, se eu limpo privadas, faço coleta de lixo em residências, escritórios, eu não faço jus ao adicional de insalubridade. Agora, se eu faço limpeza em privadas, coleta de lixo em locais de grande circulação, rodoviárias, aeroportos, enfim locais de grande movimentação, de grande circulação de pessoas, né? neste caso, eu farei juiz, sim, ao adicional de insalubridade em grau máximo, 40% sobre o salário mínimo, o que não é o caso aqui. Então, na nossa questão, só se o receberá o adicional de insalubridade, na minha prova, gabarito, letra E. Próxima questão, 49. Lúcia e sua empregadora transportadora Chega Bem Limitada acordaram rescindir seu contrato de trabalho, que já durava cinco anos. A empresa pagou a luz e, ó, se acordaram, hein? tem que lembrar, é o distrato. Nova modalidade de resilição contratual prevista na CLT de acordo com a reforma trabalhista. Lembrou do distrato, ia ficar fácil. Era só lembrar quais são as verbas, eu falo nas aulas, para o distrato, só lembrar as verbas. O empregado recebe metade, metade de quê? Do aviso prévio sim indenizado e da multa do FGTS, que vai ser de 20% no ano de 40%. Na integralidade, as demais verbas, o FGTS saca 80%, e não faz parte do programa Seguro Desemprego. Pronto, resolve a questão. Vamos voltar lá. A empresa pagou a Lúcia metade do aviso prévio indenizado, ok. Metade das férias proporcionais, errado. O pagamento das férias proporcionais aqui da Lúcia tem que ser de forma integral. Metade é só aviso prévio indenizado e a multa do FGTS, que não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Já está errado. O saldo de salário 13º do salário proporcional foram pagos integralmente, ok. Foram liberadas as guias para saque dos depósitos do FGTS, com multa de 20%. Ok. Não serão entregues as guias para percepção do ingresso do seguro-desemprego. Certíssimo. Por não estar previsto esse direito, a empregada tem... A, a empregada. Tendo em vista o fato narrado, segundo as normas previstas na CLT... E aí? Na minha prova, o gabarito foi a letra B de bola. Estão incorretas as verbas pagas, fazendo jus lúcia a integralidade das, verbas, das férias proporcionais, mais o terço constitucional. Gabarito B de bola... Artigo 484A da CLT. A letra A fala que estão corretas, a letra B fala que estão corretas. A letra D fala que Lúcia faz jus de meninas guias por desemprego. Não, não faz. A letra E, estão incorretas, já é as pagas. Fazendo jus Lúcia, multa de 40%. Não, é metade, é 20%. Gabarito na minha prova, letra B de bola. Artigo 484A da nossa CLT. Questão 50. A empresa, essa é bem trabalhosinha também, boa. A empresa comentada nas revisões. A empresa siderúrgica, ABSA possui 4 mil empregados, sendo 2.500 trabalhando na matriz em São Paulo, capital, e 1.500 na cidade de Campinas, estado tá, de São Paulo. A empresa pretende promover a eleição de comissão de representantes dos empregados com a finalidade de promover o um entendimento direto com a empregadora. Desta forma, deverá observar, de acordo com a legislação vigente, deverá observar o quê? Preste atenção aqui. Focando bem na questão. A empresa tem... 4 mil empregados. Empresas com mais de 3 mil até 5 mil empregados vão ter 5 membros. Primeiro dá-se que saber esse, tá? Aí se a gente bate muito. Então, mais 3 mil empregados até 5 mil empregados, 5 membros. Outra coisa, se a empresa possui empregados em vários estados da federação, isso é interessante, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado. Mas não é o caso aqui, não. Porque está todo mundo dentro do estado de São Paulo. Então, Nessa questão, no meu gabarito aqui, é letra D de dado. Uma única comissão, composta por cinco membros, representantes dos empregados, tendo em vista que, que os dois estabelecimentos citou dentro do mesmo Estado. Capital de São Paulo, e o Estado, né Campinas. Artigo 510A da CLT, parágrafos 1º, inciso 2 e parágrafo 2º da CLT. Repito, todo esse material que está aqui na minha mão, ó fundamentado, lá no meu site, corre lá. Rogériorenzetti.com.br e volta para você acompanhar essa correção. Próxima questão, 51. Questão do Cícero. Questão dada, questão batida, questão sempre falada em aulas. Cícero é policial militar e cumpre escala de 12 por 36 no seu batalhão. Nas folgas, presta serviço como segurança e supermercado, recebendo ordens do gerente em um valor fixo mensal, não podendo se fazer substituir no desempenho de suas funções. Neste caso, de acordo com o entendimento, simulado sumulado pelo TST está mostrando claramente que Cícero é o policial militar, mas Cícero foi ao shopping, trabalha com subordinação, habitualidade, onerosidade e personalidade para o supermercado. Portanto, de acordo com a súmula 386 do TST, gabarito letra B de bola da minha prova, Cícero poderá ter o vínculo de emprego reconhecido desde que presente os requisitos legais, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar previsto no Estatuto do Policial Militar. Pouco importa se ele vai responder perante o Estatuto do Policial Militar, se ele foi ao shopping, se ele cumpriu os requisitos, o Cícero é empregado. Exatamente isso que está aqui. Gabarito B de bola. Bom, comentário rápido aqui. Você tem dúvida, você é técnico, que súmulas do TST e as OJ despengam na sua prova? Eu espero que não. Espero que depois de enfrentar o TRT da segunda região, o TRT 15ª região, você não tenha dúvida disso que eu bato sempre na tecla. Eu sempre estou falando isso, mas já vi várias pessoas me criticando, falando que não, que eu estou maluco, que não caem súmulas, e ó, J's para técnico, e eu estou comprovando que cai. Nem sempre elas estão expressas no edital, e elas são cobradas para todos os cargos. Então é inadmissível você encarar um TRT, você encarar o próximo TRT, se você for continuar nessa jornada, espero que você continue, não jogue fora esse aprendizado, sem conhecer as principais súmulas e OJ do TST. E aguardem que eu estou preparando um curso especial só de jurisprudência para vocês no RR Cursos, no meu site. Vamos seguir. No direito do trabalho, as sentenças normativas. Questão suave, ó. Da JT, bato muito. Os costumes e convenção coletiva de trabalho são classificados respectivamente como fontes. Sentença normativa, fonte formal heterônoma. Eu tenho participação do Estado, não tenho? O que é uma sentença normativa? Eu sempre falo, sentença de um tribunal, sentença, né, em um dissídio coletivo. Não tem a participação do Estado, Estado juiz, heterônoma, Estado, heterônoma, Estado. Então, uma sentença normativa, decisão do tribunal em um dissídio coletivo, é uma fonte formal heterônoma, a participação do Estado. Já o costume, o costume é uma fonte formal autônoma, autônoma, ele não tem a participação do terceiro, né, bem como aí a convenção coletiva de trabalho. Também é fonte formal autônoma. Ok? Gabarito então, letra A. Heterônoma, autônoma e autônoma. Suave tranquilo aqui. 53. Com relação à jornada de trabalho, considere. E tem um fala. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não acidente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Se for celebrado... O banco de horas, por acordo individual escrito, a compensação ocorrerá no período máximo de seis meses. Certíssimo, artigo 59. Aí a compensação semestral, ela pode ser anual, que é só por norma coletiva, mas aqui é a semestral. Perfeito, redondinho item 1. Item 2. Os empregados sujeitos, artigo 59 da CLT e o parágrafo 5 tá? Combina aí, por favor. Item 2. Os empregados sujeitos ao regime de tempo parcial, sob qualquer duração, são proibidos prestar horas extras Errado! Quem trabalha em tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Ok. Ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Então está errado. Item 2 errado. Item 3. Falamos muito. Os empregados em regime de teletrabalho estão excluídos do controle de jornadas de trabalho, não tendo direito às horas extras, mesmo que forem prestadas. Certo. Então, hoje, artigo 62, inciso 3, teletrabalho está excluído do capítulo de jornada. Correto só os itens 1 e 3, gabarito na minha prova aqui, letra D de dado. Beleza? Vamos passar então para as noções de direito processual do trabalho, que de noções não tem nada. Questão 54. Arthur é empregado temporário da empresa Gestão de Negócios Limitada. E prestou serviços temporariamente para abóbora, de co... abóbora com coco doce limitada com empacotador. Moveu ação trabalhista contra ambas as empresas, pleiteando diferenças salariais e pagamento de plano de participação nos lucros, as quais se defenderam por meio de advogados distintos. A reclamação foi julgada... Oh, contra ambas as empresas, tem que se beijar o seguinte, é um litisconsórcio passivo, tem pluralidade reclamadas. A reclamação foi julgada procedente condenando a gestão de negócios limitada ao pagamento de pedidos de a, pedi, dos pedidos e abóbora de coco doce limitada de forma subsidiária por ser a tomadora de serviços temporários. Ambas pretendem ingressar com recurso ordinário, sendo que a empregadora temporária se insurgirá contra a condenação e a tomadora de serviços pedirá sua exclusão da LIDE, por não ter sido empregadora de Arthur. O prazo contado da intimação da sentença e não serem interposto em barro de declaração será de quanto? Bom, primeira coisa aqui, lites, sortes com advogados diferentes, histórias de eficiência diferentes, tem um prazo em dobro para recorrer, por exemplo, praticar os de atos, como ocorre no artigo 229 do, do Código de Processo Civil? Não, no processo de trabalho não, por fulcro aí da OJ, olha aí, não cai, despenca, orientação jurisprudencial, número 310 da SDI, 1 TST, nesse caso, com sortes, com advogados diferentes, de história de advocacia diferente, vão ter o prazo comum para praticar os atos aqui no processo de trabalho. Então, não vou ter a dobra de prazo, como acontece lá no processo civil. Eu explico essa aula para vocês, eu explico esse tópico, eu dou esse exato exemplo aqui, quando eu explico o princípio da subsidiariedade aqui no processo de trabalho. Lá o artigo 769, eu sempre dou esse mesmo exemplo. Aqui, o fundamento é o OJ 310. Pois bem... Então o prazo será, letra B é o gabarito, de oito dias úteis para ambas as reclamadas. Nem entrou na celeuma aqui, se o depósito é recursal por uma, aproveita as demais, aproveita. Salvo se aquela que, que fez o depósito recursal e estiver posta na sua exclusão, sua saída da LIDE. Nem falou sobre a súmula 128 aqui, poderia falar, mas não falou. Tranquilo? Então B de bola é o gabarito. 55%. Osmar, advogado, pretende ingressar com reclamação trabalhista em causa própria. Isso que é bem parecido no território da segunda Região, São Paulo. Não me lembro o cargo. Contra a sua empregadora, a construtora MG Limitada. Pleiteando horas extras, danos morais que entende devidos. No tocante aos honorários advocatícios. Ele quer brincar com você. Ele quer dizer o seguinte. Se eu advogo em causa própria, também recebo honorários advocacia, advocatícios com mensagem? Claro que sim. O artigo 791-A da CLT não traz vedação nenhuma quanto a isso. Então, na minha prova gabarito B de bola... No caso de sucesso à demanda, serão devidos os honorários de sucumbência ao Osmar, fixados entre o um mínimo de 5% e o um máximo de 15% do valor da questão da liquidação da sentença. Ok. Artigo 791A da CLT. Nada para chorar. Tranquila, suave. Questão 56. Samara, responsável pelo Departamento de Recursos Humanos e Tesselagem, é Pato Branco Limitada, foi testemunha da empresa reclamada em reclamação trabalhista movida por ex-empregado. João tendo prestado o compromisso de dizer a verdade. Beleza. Então, Samara foi testemunha. Durante a instrução, ela intencionalmente alterou a verdade dos fatos. Opa, se eu já vou, escuto que a testemunha altera a verdade dos fatos, eu já começo a me lembrar aqui da aula de litigância de má-fé do Reis Então, vamos lá. Alterou a verdade dos fatos, alegando que João nunca prestou horas extras. O juiz na sentença condenou a empresa ao pagamento de horas extras prestadas conforme a jornada de trabalho narrada na inicial tendo em vista depoimento da testemunha do autor, bem como condenou Sim, Samara, que está por litigância de má-fé, no valor de 10% do valor corrigido da causa a favor da reclamante, neste caso hipotético. E aí, o gabarito é a letra na minha prova, dedidado dado, é possível a condenação de Samara, uma vez que a pena de litigância de má-fé também é prevista à testemunha, que intencionalmente alterar a verdade dos fatos, artigo 793-D da CLT e o seu parágrafo único, tá? Então, para a Samara, mesmo sendo testemunha, aplicaremos a mesma regrinha aqui da litigância de má-fé, beleza? Questão 57. Questão 57, uma questão muito estranha, uma questão, quem quiser dar tempo ainda, né, recorrer, pode interpor um recurso, não sei se a banca vai aceitar, já adianto, a ser é muito ruinzinha para citar os recursos, mas é uma questão que me deixou... Um tanto tenso, fiz e refiz 500 vezes e continuo achando que tá errada, tá? É só trocar o gabarito que tem gabarito, mas vamos embora. 57 fala assim, a ajuda da reclamação do trabalhista por Antônia, ainda sendo processo físico, foi julgada improcedente procedente de cuja ciência, ciência, foi dada as partes no dia 15 de dezembro, uma quarta-feira por meio de publicação no Diário de Oficial. Entretanto, houve missão do julgado no tocante de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita requerida na inicial. Assim, tendo em vista o recesso forense, compreendido ele te dá o recesso forense, ó, entre os dias 20 do 12 a 6 de janeiro de cada ano, e a intenção de Antônio é ingressar com embargos de declaração, o último dia do prazo, observar, observar em janeiro, será quando? Vamos lá. Embargos de declaração, qual é o prazo? Cinco dias. Beleza. Quando que ocorreu a disponibilização? tá aqui. Uh, disponibilização. Dia 15 do 12. Beleza. Então, disponibilizou dia 15 do 12. Primeiro dia para contar é 16 do 12. Que é uma quinta-feira. Então, quinta-feira de 16 do 12 é o primeiro dia. É só você fazer. Eu fiz aqui, dá um trabalho do cão, mas dá para fazer. 17 do 12 sexta-feira, o segundo dia. 18 do 12 é sábado. 19 do 12 é domingo. Eu conto? Não. Só conto prazo em dias úteis. De 20 de dezembro a 6 de janeiro é o recesso forense. Acontece o seguinte. E isso tomaria um bom tempo na prova. Você viu que o 19 do 12 era um domingo. Você tinha que botar que 20 12 era segunda e contar 20 do 12, 21 do 12, 23. Eu sei que suspende o prazo. Mas você tinha que fazer isso para chegar no dia 7 de janeiro e saber que era uma sexta-feira, terceiro dia do prazo. 8 de janeiro, sábado, não conto. 9 de janeiro, domingo, não conto. 10 de janeiro, segunda-feira, quarto dia do prazo. Dia 11 de janeiro, terça-feira, quinto e último dia do prazo do embargo de declaração. A banca, na minha prova, deu letra E, deu 10 dias. Eu acho, na minha concepção, minha humilde opinião, que ela, ela contou logo de cara o dia 15 do 12, é quarta-feira. Não, o 15 do 12, quarta-feira, foi a ciência dada, uma quarta-feira. Então, se foi a ciência, a disponibilização, né vamos dizer assim, a publicação aconteceu a disponibilização no dia 16 de 12, primeiro dia do prazo. Lembra, exclui o começo, inclui vencimento, são várias regras de prazo. Então, a banca aqui não excluiu o dia do começo. Como ela não excluiu o começo, ela encontrou o dia 10, mas não é. O correto seria dia 11. Então, acredito que, muito bem fundamentado aqui, você pode tentar um recurso. Não sei se a UFC vai acatar o recurso, porque ela não excluiu o dia do começo. Mas eu tentaria se eu tivesse errado essa questão, lógico, né? Então, o artigo 897-A da CLT fundamentos em embargos de declaração. O 775 da CLT eh, fundamenta a contagem em dias úteis. Estou sem voz, né? Deu perceber, isso é natural. Questão 58. Olha que engraçada 58. No tocante ao processo de céu eletrônico, considere. A FCC vem cobrando um bom tempo de PJE só a lei federal, só a lei 11.409 de 2006. Neste certame aqui, para o técnico, ela cobrou a resolução 185 do TST. Olha que interessante, o professor Guilherme de Luca falou com vocês com exaustão nessa resolução nos nossos cursos, mas a gente estava esperando que fosse vir a lei, lei, a lei federal, claro, mas quem fez o curso com a gente não foi impedido aí não de responder, porque está tudo na resolução 185. Que diz assim, ó, vamos lá, item 1. As partes ou terceiros interessados desassistidos de advogado não poderão apresentar peças processuais ou documentos em papel, devendo constituir advogados que petinarão de forma avulsa as manifestações do processo. Está errado, porque não é que não poderão apresentar, eles poderão apresentar. É o artigo 4º da Resolução 185, muito pelo contrário, eles poderão. 2, 2 está correto. Autoriza-se o uso do tipo documento diverso apenas para agrupamento de documentos que não contém o um tipo de documento específico do PJE. Certo, artigo 12, parágrafo 4º da Resolução. 3. O prazo para a juntada de contestação, reconvenção e exceção de documentos deverão ser protocolados no PJE até a realização da proposta conciliatória infrutífera. Facultar a apresentação de defesa oral de fo na forma ilegal vigente. Certíssimo. Artigo 22, também da resolução 185. O que é está correto? 2 e 3, gabarito, então, letra C. Questão 59. A empresa Céu Azul Alimentos Limitada foi condenada a pagar verbas decisórias, armando, em reclamação trabalhista, com decisão transada em julgado. Após a citação da referida empresa, para pagamento da execução e deixando de pagar, oferecer bens à penhora ou garantir o juízo, de acordo com a CLT, respeitar a da legislação pertinente à decisão. Gabarito, que letra A. Decoreba também, né? Isso aqui me fulminaram, né? Nossa, que é aquele 45 dias que você falou na revisão lá no Rio, pois é. Letra A. Perdão. Poderá após 45 dias, isso aí, ser levada a protesto, gerar a inscrição no nome da executada em órgãos de proteção ao crédito ou Banco Nacional de Desenvolvimentos Desenvolvimento, Desenvolvimento, Trabalhistas, BNDT. Artigo 883 A da CLT, questão de da coreba dada nas aulas, nas revisões. Questão 60 Sibeli ajuizou reclamação trabalhista escrita, requerendo a condenação da empresa X em horas extras, equiparação salarial e adicional de insalubridade. Na petição inicial constou a designação do juízo, a qualificação das partes, mas sem indicação do CNPJ da reclamada. CLT não faz essa exigência para indicar CNPJ, pessoal. Isso aqui não foi o erro da questão, não. Vamos seguir. Breve exposição dos fatos, que do de ok. O pedido a ser liquidado em fase... O pedido a ser liquidado... Em fase de execução, não. Não. Ó, Aqui está o problema. Não é o pedido a ser liquidado. A ser já tem que ser liquidado. Agora tanto é, no procedimento ordinário como no sumarista já existia. Pedido líquido e certo, e com valor. Então o erro está aqui. Uma vez que o valor depende da produção de provas, da assinatura do advogado de Sibeli. Deu valor à causa 60 mil reais. Ah, e de acordo com a legislação vigente, a petição inicial, meu gabarito, letra D de dado. Não atende os requisitos legais, uma vez que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Certíssimo, dedado. artigo 840, parágrafo 1 da CLT, alterado com a reforma trabalhista. Ok, pessoal, com isso a gente encerra então a análise da prova de técnico. Repito, uma prova que envolveu muita jurisprudência, mas isso não é surpresa para gente. Quem encara as provas de, da você tem que ter ciência, não importa o cargo. E tem que conhecer as principais súmulas e TST. Quer esse material? Dá uma olhada nele, faz uma revisão, vai no meu site, está aqui embaixo no link, rogeriorenzete.com.br, e vem fazer parte do meu time, venha, venha, né riqueira lá a sua participação na minha lista de transmissão para receber dicas, notícias, tudo que rola no direito e no processo de trabalho. Bom, se você fez outro cargo, só seguir comigo aqui, porque eu vou agora terminar esse vídeo para comentar os outros cargos de analista, estou te esperando. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho, e eu espero que nessa prova não tenha dado para você também. Tchau.